Olha, gente. Cachorrinho igual bebê Eu tive que mudar a casinha deles Lá de cima, que tem um o perigo lá deles cair Lá de cima Eles começam a andar por todo lado hein? Se tiver buraco, perigoso eles cair Olha, estava brincando aqui, ó Caiu daqui, ó Virou, Olha, você vê a altura baixinha Olha o que ela ficou a Magali dó Ela bateu a cabeça hein? Igual bebezinho tem que ter o máximo de cuidado. Ela tá tristinha. Oh, oh dor, meu filho. Você caiu. Ó, oh, tá tristinha. Bateu a cabecinha. Ela tá sentindo dor. Ela virou pra trás aqui.